Ó, oh, a risada de é quem chegou. Eu perguntei essa tá? Tudo bom, querida? Tudo, tudo bem, Sim. tudo bem. Olá, Sim. tudo bom? Está começando mais um fundo do baú com a minha entrevistada Sim. de hoje. Colega de anos, Boa, Janine Borba. Tá. Bem-vinda, querida. Vou falar Não precisamos, não precisamos <risos> dar retalhos. <risos> <risos> mas desde a Bandeirantes, né, a gente? Desde o Canal 21. É, é. antes ah, do é, Canal é, 21 e tal. Anos, é. É. Nem tem mais Canal 21 pra você ver. Tem, mas agora parece que a programação é só... Ah, não, é, tem mais mesmo? É. A Bandeirantes, a Bandeirantes, não acabou? Não tem mais. Ah, que pena, não né? Demais. Foi uma escola, foi né? Foi divertido. Foi uma escola foi. pra gente. Faz tempo, foi muito legal. Foi. foi uma escola, a gente podia fazer tudo. Quem tava ah. naquela época lá? É, porque, né? Era meio que uma coisa pra treinar. Quem tava naquela época com a gente? Zucatelli Uh, Adriana, Bittar, Adriana Bittar Luciana Bonafé Bonafé, que foi pra Globo, não tá mais na Globo Isso Nossa, muita gente É, não lembro também misturada também com é, o é. Né? E era um canal muito bacana é, a, Jornal o dia inteiro Jornal o dia inteiro a, a coisa visual do canal era muito bacana Acho que muita gente aí, não sei se conheceu o canal 21 dessa época Era o que? Era o quê? No YouTube, alguma coisa? Deve ter Eu tenho é umas coisas do canal 21 Um né, dia eu vou Uma mostrar no, imagem, no baú da Lu Sim, da Lui, né? imagem. Ah. Cabelinho curtinho, entrevistando um monte de gente. Muito legal. Muito legal. Ah, Agora, não. legal mesmo deve estar esse baú. Você costuma guardar coisas, não? Eu guardo tanto que eu esqueço que eu tenho. Ah. <risos> Mas é muita coisa mesmo? Porque que você começa a guardar as coisas e aí você não lembra nem mais onde elas estão. Sim. E aí, por acaso, essa semana eu tô fazendo uma rapa geral na minha casa... E aí acabei abrindo um monte de armário que eu não costumo abrir e fui encontrando coisas que eu já não sabia nem que existiam. entendeu que, que, é, que a gente não vê Boas tá? surpresas? Ai, boas surpresas. É bom não guardar, surpresas. não é? Por é isso? isso a nossa vida é feita disso, né? De é. lembranças, né? É. Se você não guarda, não tem história. É. Então eu peguei as coisas que eu acho que foram é. marcadas. Essa é das minhas, hein? Eu guardo mesmo. Eu, o baú eu da eu Luva vem é assiste. assiste Eu tenho que começar a jogar papel fora. Ah. Porque apesar de tudo, de ter iPad, iPhone, não sei o que, eu ainda tenho uma mania de ficar escrevendo coisas no papel e eu vou guardando e no final das contas... Uma coisa um não faz mais sentido. Não, não é, faz telefones, que você não, não sabe de quem não. são. Essas é. coisas você tem que jogar fora. É. Não, isso é ruim, mas o resto eu guardo tudo. Bom, eu não vi o que a Janine trouxe. Não viu mesmo, gente. Não é mentira. E, e tô louca pra ver. Então, nós vamos ver. Vamos começar. Abrindo o baú da Janine Borba. Olha, por falar nisso. Por falar nisso. Vamos. Vamos. Você sabe o que eu pensei em pegar? Olha, gente, Canal 21. Canal Nós estamos 21. falando aqui do Canal 21. Eu acho que isso tem o quê? Uns 25 anos? Tá é louca, 25 Com anos. Certeza. Imagina, Canal 21 foi... É, Imagina, 95, 13, 96, tô... 97, Olha, tá por aí. 20, 20 anos, vai, Janine. Menos, menos. Tem menos. 13 de Record, um de Globo, 21 anos pelo menos. Então, você ficou 9 na banda, foi nesse período. Mas eu fiquei nove na banda. Né, Fazer uns 20 pouco. anos isso aqui. É, uns 20, 21 anos. 20 né? e poucos, é, é, pode ser. Gente, olha o meu cabelo. Não, a primeira coisa que eu vi que eu prestei atenção quando eu vi essa foto, gente, a pele tava é ótima. ótima. <risos> Colágeno puro. E eu tinha o cabelo curtinho. Vou mostrar uma fotazinha pra eu vocês também. Eu tinha cabelo curtinho, olha só. É, o meu tava Joãozinho nessa época. Isso aqui foi na estreia, na primeira semana, na verdade, Canal 27. Se apresentava jornal. Apresentava o Jornal das Seis. Ah, da tarde. Isso, e eu lembro que, que nessa, nesse ano morreu o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. A gente ficou umas seis horas no ar, entrevistando todos os sertanejos do mundo. E a gente ficou, eu e o Celso Ducatelli, juro mais seis horas no ar, só ouvindo aquelas músicas, Já tava assim, ó... Aprendi <risos> dizer adeus e <eu> ficava de... <risos> Olha, Olha isso, aqui ó. o cabelo curtinho. Mas é. que linda, você é. sempre ficou bonita de cabelo curto. Olha que então, bonita, ele e o Marcos Rumi já na Band. Isso daí, aí né? já era no Jornal da Band, é. exatamente. Você sabe que dá um trabalho danado cabelo curto, viu? A gente acha que não. É. Nossa, ainda mais o meu, que não é exatamente liso. Então dava um trabalho danado. Mas foi uma fase que eu, que eu curti, assim. Eu você foi que... muitos anos de cabelo curto. Muitos. Muitos anos. Não, e é legal o cabelo curto, porque aparece o brinco, o rosto fica mais, não sei, entendeu? A gente também... Fazer jornal de cabelo com preto, você sabe como é. E fazer é? rua de cabelo é, com é pior eu tenho, ainda. aí tá o tempo todo arrumado. Que é o vento, é. é, ah, é. O cabelo é bacana, é. curtinho, tá sempre arrumado, sabe? Você não precisa se preocupar com isso. Até hoje eu adoro fazer jornal de rabo de cavalo. Porque a gente não tem, não tem que se preocupar com o cabelo, com o franja, enfim, mas é, foi uma época muito bacana. Muito bacana, é muito o Mar... legal. O Marcos não mudou nada, né? Não. O que mais? Mais uma ah, foto? Não, pera, ah, não, tá, peraí, antes dessa. não vai. Antes dessa tem essa aqui, ó. Porque antes de eu apresentar o Jornal da Band, eu fui repórter, né? E essa foto foi uma das primeiras matérias que eu fiz. Na rua, no parque do Ibirapuera. Olha como tava a menininha. Como era menininha, olha. Nossa. Olha, gente. Eu lembro deles. Lembra deles? Eu lembro dos nomes. Eu também... É Fábio. Isso, japonês. Fábio e... Não, Não lembro, mas nosso. eram uns queridos. Mas, gente, era uma equipe. Olha, parceiraço. Olha o carro, amigo. uma Elba. o c... uma Elba. É Elba. Era Elba, era, era né? Tava, ó, <risos> só atrás na Elba. Era uma Elba. Nem existe, Você sempre lá. quis ser jornalista? Ai, sempre quis. Sempre. Sempre. Eu tinha dúvida, assim, muito lá atrás, quando eu era adolescente, eu Deixa tinha eu dúvida aqui. se eu ia fazer arquitetura ou jornalismo. Eu também. E quem foi? Adriano de Castro também, também tinha é, essa coisa mesmo. de arquitetura. Que será, Sim. né? Que ligação é então, essa? Não, mas aí eu optei por jornalismo, mas no final das contas eu acabei até curtindo um pouco a arquitetura com as coisas que eu faço na minha vida. Que você gosta, que gosta de decoração? Duas casas, enfim, gosto de projeto, de olhar, de desenhar, entendeu? Eu sou assim. Às vezes eu ah, preciso comprar um tapete. Eu não vou lá e compro um tapete. Eu Vou lá, meço a sala direitinho, ponho o desenho para ver se cabe. Então assim, no final das contas, eu acabei curtindo essa parte da arquitetura, mas mais por brincadeira. É verdade, você construiu duas casas, é verdade, você gosta, sabia tudo. Nossa, eu lembro tudo. que eu, quando fui, sei lá, reformar casa, ah, mudar de casa, comigo mesma, eu, eu pegar... comigo, né? <risos> pegava <risos> as dicas todas <risos> com ela, é isso mesmo, eu <risos> comigo <risos> <risos> é <risos> mesmo. Escuta, e, então, mas é, jornalismo era uma coisa e você estudou é, lá em Florianópolis, você é em Florianópolis mesmo? Sim, nasci em Florianópolis, fiz lá o primeiro ano e aí me mudei para São Paulo em 88 e aí terminei a faculdade aqui ah, que bacana, foi bacana ah, foi falei, é difícil, né? nunca mais você se... volta, não, você tá. volta Porque minha mãe mora lá, meus, enfim, eu tenho famílias, irmãs moram lá mas é difícil de trabalhar, é. entendeu? O mercado não é, não é um grande mercado, né? Não mas é um capital. estilo de vida mais parecido com, com o que você gosta, não é? Mais que tranquilo, é um mais, praia. mais praia. Exatamente. É. Não, eu acho que eu seria muito feliz se eu morasse no Rio de Janeiro, por exemplo. Que eu hum. pudesse unir as duas coisas. Trabalho né? e... É, mas quem mora no Rio de Janeiro diz que não é bem assim. Que trabalho mesmo é São Paulo. Então, enfim, mas eu, eu vou pra Floripa direto, por causa da minha mãe. Não, não, não trabalhar lá, não. não. Lá é bom pra quando aposentar. Aham. Uh -huh. Trabalhar não. E da rua você tem saudade? Apesar que você faz algumas matérias pro domingo de é outra é é coisa. É raro. Né? É raro. Entrevistas, assim Eu tenho às vezes. saudade dessa rua que você consegue fazer, elaborar, entendeu? Que você consegue trabalhar a matéria. Descobrir o que, que você vai é, achando é, e, em cima disso, fazer a matéria. Agora, a rua, assim, de você ter que fechar um VT de um minuto todos os dias, custe o que custar isso é um desgaste que eu acho que eu já passei dessa fase, assim, sabe? Da plantão de delegacia, em presídio, e casos que acontecem muito por dia, você tem que cobrir correndo, sabe? Uhum. Rebelião, uhum. essas coisas, que eu acho que, na verdade, assim, te dá um, um, um know-how que quem faz matérias que a gente chama de matérias frias, que são as matérias mais elaboradas, que tanto faz e vai pro ar hoje ou amanhã, não tem, porque quando você tem que fechar um VT de um minuto e tem um relógio contra você, você tem que pensar rápido, escrever rápido, a sua entrevista é rápida, porque você precisa daquela resposta. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma escola que ninguém pode deixar para trás. Quem faz jornalismo, quem pretende fazer jornalismo... Tem que quem... passar por isso. Tem que passar por isso. É. Reportagem de factual, é. eu acho que é o que você tem para ganhar experiência Sim. e lá na frente poder colher frutos. Você lembra de alguma em particular? Sim, várias. Eu lembro, uma vez que estava saindo da, da TV, rolou uma rebelião, aí eu falei, ai, caramba, um frio danado. Você fala, são... Um... Enfim, ele vai pra lá, daí aí você cruza todos os amigos de todas as emissoras. Sim. Aí sempre tem um que pede um negócio pra comer, porque a rebelião tem hora pra começar Ih, a... rola pizza, rola a pizza. É. Enfim, então essas rebeliões assim, e aí uns lugares tem mosquito, e você não leva o off, e aí você fica lá sofrendo. Enfim, assim, mas uma que me marcou muito foi o acidente da TAM, não esse último o acidente da tanque, do avião que caiu sobre o bairro ali, estava ali tava ali Rio de Janeiro eu fui uma das primeiras a chegar eu estava na Marginal cobrindo uma bobagem de um, de um caminhão que tinha ficado entalado embaixo de uma ponte isso eram 8 horas da manhã e aí a chefe de redação me ligou e falou, Janine, caiu um avião uh, perto do aeroporto de Congonhas vai para lá, tá, mas que avião? Então a gente não sabe se é um avião pequeno, se é um helicóptero. Né? Não tinha claro, informação a não tem, ainda. Não, tem, não, naquela época não tinha celular. É. Era rádio. Um rádio desse tamanho. E ligando pra bombeiro pra Nossa, saber com quem conseguia o falar. É. Tinha celular, claro, mas não era que nem hoje, né? É. E era aí, um tijolão. Era um tijolão. De internet. Não falava mais com rádio. Não, é. imagina, você falava mais Google. com rádio. Não existia magia. Google. Imagina. <risos> e aí a gente foi pra lá. E quando eu comecei a me aproximar do aeroporto, eu comecei a perceber que o negócio era sério. Porque já estavam fechando o bairro, e a gente passou, mas já estavam fechando o bairro, e uma fumaça horrorosa, e aí a gente chegou no centro ali de onde tinha acontecido, as pessoas muito assustadas ainda, e não tinha luz, porque derrubou o poste. E aí eu me lembro assim da cena, que era um cheiro de diesel, com... Ai com carne queimada, assim, sabe? Que eu tenho esse cheiro até hoje na minha vida, assim. eu lembro que quando eu cheguei, assim, aquele mutuado de pedaço de avião, e, e logo com aqueles corpos já enfileirados e eles cobrindo. Então, assim, foi uma coisa que me marcou profundamente, mas que foi uma das melhores experiências que eu tive com o jornalista. Porque a gente teve que trabalhar numa condição muito precária. Eu fiquei lá 12 horas, Tava um sol. Eu lembro que eu voltei para redação aqui com o pescoço todo queimado de sol. A gente pediu ajuda para os moradores: pra água, Sim, o banheiro, banheiro para ligar. E aí a gente ficou 12 horas lá. Logo a bandeira de sol já chegou já montou o link. E a gente ficou até anoitecer. E eu lembro que eu cheguei na redação assim, muito impressionada com o que eu tinha visto. Mas assim, com uma sensação também de dever cumprido, porque eu acho que a gente fez uma bela cobertura. Que legal. Então, isso eu acho muito bacana. Tudo falta de estar nesse momento, assim, de estar tá acontecendo uma coisa importante. De você apurar, de você ir atrás. Mas, enfim, tudo passa e a gente vira outras coisas e vai virando e vai, enfim. Isso aqui, ó... Isso aqui, olha, eu até tenho que limpar isso, porque tá, prata é, prata e tem essa coisa meio, né, que tem que limpar, mas isso aqui era da minha avó, que ela nasceu em 1900, ah. ela morreu com 92 anos, imagina, então morreu em 1992, então já tem o que, 25 anos, Sim. né, que ela faleceu, e eu lembro, quando eu era criança, ela morava na casa da minha tia, eu lembro que a gente entrava, entrar, ficava danada da vida, porque a gente adorava entrar na parte dela, e sempre bagunçava as coisas. tinha uma penteadeira, naquela época penteadeira. Sim, ó, com penteadeira, o um todo o rococó, e a cadeirinha, as gavetinhas, né? E isso ficava em cima, assim. Ela colocava umas pétalinhas de rosa, assim, porque ela cultivava a rosa no jardim. Ai, na frente da casa era a diversão dela. Ela passava o um dia ali cortando as rosas, enfim. E ela colocava as pétalas que caíam no, no chão, ela colocava, então eu lembro disso assim, eu vejo a minha avó com aqueles vestidinhos, sabe, todo vestidinho de vó assim que isso em cima da penteadeira com as pétalas assim, sabe, uma coisa que, que, eu, que eu tenho dela. E isso estava assim. guardado lá no armário, Tava agora você resgatou, né? na verdade, num papel de bolha, e, e com outras né? coisas, e aí eu resgatei isso essa semana. E qual, era, qual era a sensação, semana? assim, Janine, de ter uma coisa que foi tão importante para sua avó, tão presente na sua avó, e agora tá com você, quando você pega isso, quando vem essas memórias. Boas lembranças, né? Lembranças da infância, dessa casa da minha tia que a gente tinha muito, porque a minha avó morava lá, e era em Florianópolis, uma cidade que naquela época, imagina, tinha Todos os habitantes eram conhecidos. Todos os manezinhos da ilha. Todos os manézinhos da que ilha, tudo parente, lindo. tudo amigo. Então assim era é uma, uma infância muito gostosa que eu tive de rua, sabe? Uhum. Eu sou que nem a minha filha. Eu gosto de, eu gostava de bicicleta, de rolimã, de guerra de mamona, de. Enfim, rua, lá, rua. É. Subir em árvore, Antonella é igual. Então eu lembro da minha avó brigando com a gente um pouco, um pouco de Ela sempre foi meio rígida assim, mas é. A lembrança da minha infância. Linda. Isso né? a lembrança da minha infância. Muito legal. Muito Exatamente. bonito. Adorei, adorei. <risos> é o seguinte tem uma coisa aqui que tá comigo até hoje, mas eu já devia ter passado pra frente, inclusive é o seguinte, isso aqui é, que será? começou com as minhas Como assim? tias começou com as minhas tias quando uma casava ela passava pra outra entendeu? depois que todas casaram foi, começou a rodar as minhas primas ah. que é um santo antônio que já tá tadinho. Aí dizem que não pode... Hoje eu tava vendo isso, né? Daí comentei lá em casa, falei... Ai, olha esse Santo Antônio, tá todo com durex, porque quebrou a parte de baixo. Aí a babá falou assim pra mim... Não se cola santo, viu? Ah, é? É, não se cola santo. Tem que botar na água corrente. Falei, ai, não. Falei, água corrente não. Deixa ele aqui, feliz da vida. Mas esse aqui, ele fica no altarzinho que eu tenho em casa. Fica ele e o São Longuinho, ah. da é minha mãe. Então esse... Esse Santo Antônio é isso. As tias foram casando, elas iam passando para irmã. E depois foi As pra... primas. As primas começaram. A a... Parou em mim, minha filha. Não dou para ninguém, já casei duas vezes, deixa o Santo Antônio comigo. <risos> ele tá, <risos> ódio, tá funcionando lá em casa, entendeu? Quem sabe, Brantonella, nela, quando ela crescer. É, mas ele tá muito feliz lá no altarzinho dele. Entendeu? Mas se você não é, é religiosa, né? Olha, eu sou religiosa, eu não sou aquela pessoa que frequenta a igreja todo domingo, enfim. Mas tem. Mas eu tenho muita fé e eu rezo todos os dias com os meus filhos. Eu gosto da imagem do Santos, Sim. eu gosto. Né? Durante o tempo todo que eu fiquei tentando engravidar, principalmente no final, Nossa Senhora de Fátima, nossa, como eu chorei no pé de Nossa Senhora de Fátima. Estou atrás de uma Nossa Senhora de Fátima porque eu tava lá em casa, em um encontro. Então, assim, eu gosto da imagem do santo me dá paz, é isso. sabe? E esse santo, andou estou 50 anos, Lúcia. Uma graça. E tá colado com o durex. Deixa ele, vou até tomar cuidado, então, mas eu não quero um o santo. Não, olha que não, não dá Deus. sorte. Pelo amor mas eu Deus. vou te falar, eu acho que deve ter alguém que restaura isso. Ah, sim. Eu vou ah, em algum lugar pra restaurar, ele tá tão bem lá em cima, no altarzinho dele, eu nem pergunto preocupa com isso. É, é. não. Ele ele já é, faz ex, parte, né? Já incorporou. Já está amarelado. amarelado, amarelado <risos> já já incorporou isso. no santo. Então, muito bom, muito bom. Santo Antônio é o santo da minha santo da minha família. Foi agora, também. né? Foi 13? 13 de, de, de junho. Junho. Junho. junho, junho, junho, junho, junho. junho ah, tá, Não, ah, 12. 12! Quando se faz é todas as simpatias para Santo Antônio? Não sei. 12 junho gente, olha as é? Beatas aqui. Porque eles namorados que se faz a simpatia. Ah, será que é nunca dois? fiz nada de mal com o Santo Antônio, tá gente? Tem gente que põe ele de cabeça pra baixo. Geladeio, geladeira freezer, né? nunca fiz nada de poder. E dizer, deu certo. Arrumei dois maridos. Tá vendo? Ó, oh, ó, as dicas. <risos> e do segundo marido, que <risos> ah. eram a Antonella e o Filipe, que hoje já estão com quatro anos, e nessa limpeza que eu fiz em casa, eu guardei algumas coisas. De co... Ai, eu... Ah, imagino. Ai, hoje eu fui entregar umas roupinhas, porque a Maria que tá comigo há muitos anos trabalha lá em casa, ela tem uma neta que nasceu tem 10 meses. E eu fico doando as coisas da Antonella, né? E aí hoje, eu fui uns vestidinhos desse tamanho, eu ficava assim, toma, Maria. Toca. E ela falava, para com isso, me dá isso de uma vez. Mas algumas coisas eu guardei. Ah, né? não tem como, né? Ah, pelo é... amor. E aí eu guardei olha aí, você acha que isso pode... Você acha que alguém pode ter um pé desse, desse tamanho? tamanho, tamanho e fala, gente, olha, cabe na palma esse da, da aqui mão é da Antonella. Ai, ai, gente, olha aqui. Ai, gente, olha isso. Como é que eu vou me desfazer disso, gente? Impossível, olha. Que Eu tenho gracinha. que mostrar para eles. Limpinho, né? Porque Limpinho enfim, não usava, né? Gente, é. Isso aqui é de 15, que será? 15 dias. Ai, por aí, isso nem. Que isso tamanho não. 15. Isso é, porque é o tamanho exame. de criança é 20 e pouco. Você, não, você sabe, sabe não. que eu acho que eles, eles nem nunca viram isso. Eu vou ter que mostrar. Não, é muito não bacana não você evitar. guardar, pôr no pezinho deles. Oh, olha como você cresceu. Olha, é? olha que graça, o Felipe e a Antonella. A, a um gente vai entrar demais. já nesse, nesse assunto. assunto? Vamos, né? Vamos. Que foi uma. uma... Batalha da Janine que eu, como amiga, acompanhei por muitos anos, a vontade de ser mãe, né? E as dificuldades todas que você teve aí para alcançar exato. esse sonho e poder hum, vestir é. esses sapatinhos, né? Eu vou mostrar para eles e eles vão ficar bem felizes. E agora você resolveu escrever um livro, lançou um livro Não, falando é isso. sobre isso, sobre os, os... como foi difícil para você e o intuito que você falou é até é, é ajudar outras mulheres que estão passando por isso, né? Não, eu tive uma conversa com um médico que fez o tratamento em mim e ele me disse que está muito assustado. A paciente mais jovem dele tem 40 anos. A mais jovem? E a mais velha Então assim, existe, Ah, 55. Então assim, existe uma tendência de cada vez mais as mulheres ficarem grávidas mais tarde. E aí a gente esbarra no seguinte problema. Por quê? Porque a mulher prioriza a carreira, ou porque a mulher se casa uma, duas, três vezes, escolhe com quem ela quer ter filhos, e isso o tempo vai passando. E aí, quando ela chega nesse momento de ter filho, ela já é uma mulher muito segura de si, bem financeiramente, profissionalmente, e aí ela não consegue entender que tem uma limitação na natureza. Entendeu? Então, acho que esse é o aspecto que é mais importante desse processo. Porque é isso que, que preocupa o médico. Porque, porque é um tem risco, de... né? É um risco, Sim. né? É um risco. E você chega uma hora que realmente você não tem mais como usar o teu óvulo. Porque ele está velho, velho mesmo, porque ele começa a envelhecer a partir do momento que você nasce, né? Porque você nasce com uma cestinha de óvulos e você vai perdendo ao longo da vida. E é aquele número que você vai perdendo e eles vão envelhecendo. Né? Então assim, difícil de lidar com isso, sabe? De fazer uma mulher que é tão bem sucedida entender que. Só está ela... faltando isso e na que a na beleza, dela. E, infelizmente é cruel. Entendeu? Então assim, por isso que eu acho que foi importante eu ter escrito esse livro. Porque pode servir de alerta, pode servir de consolo, pode servir como uma ajuda porque não é um processo fácil é um processo bem difícil, desgastante financeiramente, emocionalmente porque não é fez, deu certo não, né? muitos casamentos sucumbem porque, porque o, o, o homem por mais que ele faça parte do processo ele sabe que ele pode ter filhos mais tarde então assim, ele faz parte do processo, claro, não é que ele ama mas não tem a pressão entendeu, da natureza sabe, fisiológica, é quem tem que segurar entendeu? Um... o bebê é você, quem tem que aguentar então, sim, a vida então o é você. foi pai com 82 anos, entendeu, então assim, ele não entende muito essa angústia, o homem de um modo geral, né, então é difícil você, você conduzir isso no teu casamento, sabe, sim, sim. então eu acho que o livro é um pouco isso, é mostrar para as mulheres o drama e a glória da gravidez assistida. Que é esse aqui, né? As dificuldades né? todas. Que eu que achei que... esse título, gente, a coisa mais é... lindinha do mundo. E tem tudo a ver Enquanto com o livro. esperei por vocês. É, porque foi tudo que aconteceu enquanto eu esperei por vocês, né? E você sabe que, daí, nesse livro, a ideia era. Bom, primeiro que esse livro começou com a ideia, assim, de ter só um relato para os meus filhos e virou livro. E aí quando ele se tornou livro... Porque na verdade você me contou, você começou a escrever isso enquanto... quer dizer, estava, de repouso. Enquanto você estava de repouso, que foi uma gravidez daquelas, que é repouso total. Isso, e enquanto isso ela começou a escrever. Exatamente. Sem aí, imaginar que ia ser um livro. Não, sem imaginar que ia ser um livro. E aí quando eu resolvi que isso podia virar um livro, eu achei que eu tinha que colocar algumas coisas aí, aí que não estavam previstas, mas que eram importantes. Então eu acabei falando até mais de mim do que eu pensei que eu ia falar, entendeu? Então, então, assim, eu falo da crise de ansiedade que eu tive no meio do tratamento, e aí eu tive que explicar por que eu tive uma crise de ansiedade, eu tive que lá na minha adolescência, falar da minha adolescência, envolvi minha família, meu pai, minha mãe, que eu achei que não fosse ler, <risos> leu! <risos> leu e falou, ai, também não era muito assim, eu falei, era assim! <risos> Enfim, então assim, eu acho que eu abri o meu coração, Entendeu? Nesse livro. E abrir por um único motivo, de ajudar as mulheres que passam por isso. Porque só quem passa por isso é que sabe o quanto é duro e o quanto é, é verdade. Então assim, se eu tenho que abrir o meu coração, e que eu tenho que falar de coisas... Que assim, seja mas... por uma... Que seja por uma boa causa, é, né? É. E outra, né? Como é que você vai falar sobre esse assunto sem tocar na parte íntima da história? Sim, não tem jeito, sim, você Tem que falar do casamento, do marido, de como ele reagiu, de como não reagiu. Entendeu? Você tá... É, é muito íntimo isso, entendeu? Tem histórias engraçadíssimas aqui, assim, é, quando eu fui fazer as inseminações in vitro, que ainda não eram a FISE, né? Eu cheguei no... meu marido foi lá no laboratório para fazer a coleta de espermas, e aí eu tinha que passar no laboratório para pegar o esperma dele para levar pro médico para fazer. Eu falei... ó situação. É é situação. Eu cheguei no laboratório cheio de gente. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Aí eu falei, oi mô, pois não, eu falei, moça, então, eu vim pegar, os espero no meu marido. <risos> Aí ela, sim, pois não, qual o nome? super natural, Aí, super natural. Super natural. É. Aí eu falei, o nome, enfim, era do primeiro marido, nem vou falar aqui. Aí lá veio ela com um vidrinho desse tamanho, eu falei, só isso? <risos> Isso. ela falou, não, imagina só isso isso aqui é o seguinte, já passou por um processo de seleção tem milhões aqui dentro aí eu falei, tá e agora, levo, põe na bolsa e que eu faço? Ela falou, olha você vai botar no sutiã entre o seio e o sutiã ficar bem seguro ali porque não, porque Esquenta. aqui tem uma temperatura muito parecida lá do negócio do homem entendeu? Ah. e aí você carrega esse negócio, não gente eu falei, juro, Aí lá fui, eu peguei o vidrinho, falei, não, não é possível isso. Fui lá no banheiro, coloquei, então, impossível, aí lá fui eu carregando, parecia que eu tava carregando assim, um, nossa, nossa, imagina. nossa senhora, é. quilos de ouro, é, entendeu? É. Enfim, mas assim, tipo, tem umas coisas engraçadas que você vai aprendendo com esse processo, que enfim, são divertidas e, e aí você chega lá no médico, entrega um negocinho e fica rezando depois pra dar certo, né? É. Enfim, deu, mas depois de muito tempo. É. O livro tá vendendo em todos os, tá Deixa eu fazer aqui, ó, o livro, o, o livro tá vendendo em todas as em Brasília, livrarias, pode comprar online, pode comprar em, em loja física. Tá que vendendo legal. super bem em todo o Brasil. Que legal. E já. agora a minha ideia é lançar esse livro em algumas capitais. Ah, que bacana. E desse livro vai sair uma palestra. Ótimo. Que eu pretendo inclusive dar essa palestra em lugares mais carentes. Muito bom, e que a, a informação exatamente. é tão escassa. Não, zero. É porque é. o SUS faz tratamento de fertilidade, e então eu acho que é importante também eu fazer esse trabalho junto às pessoas mais carentes. Então vai começar por aí. Boa! Ai, que delícia! Que adorei, que Olha, conheci mais sobre você, <risos> te amiga, há tantos anos, sim, né? Há tantos anos, é. desde que, praticamente desde que a gente entrou na Bandeirantes. Mas bom, é, é o que eu quatro. digo, é, já falei isso aqui, é, por mais que a gente se conheça, tem coisas que são íntimas, que estão guardadas em casa, sim, né? Sim. Histórias que são lá de trás, então é muito bacana abrir o baú e descobrir um é, é pouco de tudo a isso. Também, né? é. A gente faz, relembra coisas que a gente deixa esquecida, no baú mesmo, no fundo do baú. Quero ver é? você limpar a peça de prata da avó e colocar eu, eu, eu em algum lugar especial. Né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas por que, que as pessoas tinham prata? É, porque era é, é um né? trabalho danado de limpar esse negócio toda hora. É. Não, mas eu vou limpar, prometo. Não deu tempo. Veremos. Querida, obrigada. Beijo. Adorei, você, Jana. Beijo, beijo. beijo. Ó, Beijo pra todo mundo, viu? Ó, oh, não vou esquecer aqui de pedir pra você curtir esse nosso vídeo, pra você se inscrever no canal, apertar a notificação, compartilhar pros amigos todos. Mostra aí pra todo mundo, pra mulheres, inclusive, que estejam nessa situação. Que bacana essa conversa da Janine, esse livro da Janine. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muita gente. Muito obrigada pela companhia. Adorei, Jana. Né? Né? Até a próxima. É. Tchau, tchau. Janine, chegou o momento da Polaroid. Nós vamos Sim, tirar é aqui uma selfie. E a ideia é a seguinte, já que hum. é um programa sobre recordações, ah. é uma que eu quero dar pra você. Ué, adorei! Ai, gente, que coisa incrível isso, nesse mundo digital ter uma Polaroid, adorei, e a, ideia. E tem que ter paciência ah. pra esperar, né? Porque digital oh, é Download. Digital. Download. <risos> download. <risos> Não, espero gente, que você goste, que espero que você guarde. Daqui a alguns anos a gente vai se encontrar. É que nem aquela história do celular, antigamente. Que ficava ah, procurando o, o, o sinal. <risos> o sinal é. Agora gente, tem que esperar a foto isso. sair. Tá começando, tá começando, olha. É. Ai, que ideia ótima. Espero que você guarde. Que, Essa pola, é que a gente continue Obrigada, amiga por muitos né? anos, e com brigada. 70, 80. Vamos, vamos tirar do fundo do baú, A gente vai tirar a fotinho do fundo do baú. Gente, olha, adorei. O ingresso do Coliseu, quando eu fui conhecer o Coliseu, entrar no Coliseu, uh, lá na Itália, em Roma. Eu passei um mês e pouco em Roma, estudando italiano, e depois disso eu fui uh, rodar um pouco pela Itália e fui até a Calabria.